Round e aí pessoal, aqui é a Paloma. Estou jogando nas casuais. Estou jogando com o Bird enfrentando a Laura. E estou continuando com a série é, Testando Personagens. Bom que o Bird ter essa porrada. E eu já, já enfrentei a Laura aqui, é uma personagem forte. Mas eu acho que com o Bird eu tenho um pouco de vantagem. Que eu posso ficar batendo e jogando coisa nela de longe. A banana, a latinha de cerveja. E ficar batendo. É, ficar esperto com esse golpe dela. Eu não sei direito jogar com o Bird. Quem sabe dê dicas aí no comentário, por favor. Sei que é um personagem forte E eu acabei perdendo <risos> Ah, é que eu tô testando <risos> Mas ele é bom, né? Pra quem sabe jogar com ele É bom que eu tenho essa cabeçada Ó, oh, eu vou dar tudo! Vai! Vai! Eu não sabia que eu ia conseguir! <risos> <risos> yes! Final Mas... round! Para de contar a luz e vamos lutar! <risos> Meu <risos> erro foi. <risos> Parar ali pra beber! <risos> Meu, é complicado, tem que ser muito rápido para soltar os golpes. Calma, mocinha. que me enganou. Olha, coitado. Valeu. Agora sem coçar bunda Vai ter que dar certo isso Gente, fica quieta menina <risos> Fica aí Vai, morre Vou ficar jogando essa banana. Não pula, não. Pra ela não vem com tudo, né? Ai, calma! Deixa eu fazer alguma coisa! <risos> Olha! Nossa, essa mina tá esperta! Eu dei uma errada ali. Aqui tá pra lá. Nossa, foi sozinha. Fica aí. ca tá quieta. win fight um. calma deixa eu comer minha banana ah <trials> gente Eita, calma, moço. Ó, segura aqui minha cabeçada. Nossa, Meu, eu preciso fazer alguma coisa. E nem deixou fazer nada. Não deram nenhuma chance. <risos> Tô bem esperto. Olha, não deu certo do meu golpe. <risos> Vai tomar uma latinha de cerveja aí Deixa <risos> eu nem espirrar direito Vai pra lá Cai aí Passou só golpe. Ah, já era. Tchau, amiga. Final round. Tem que ficar esperto aqui. Eita. Não deu certo meu golpe. Ô, oh, louco. Tá. Brincar um pouquinho. Vai da banana. Corrente de Andrômeda. Pião! Vai, morre logo! Hoje foi sozinho! É, tá bom! Ah, morra aí com a corrente mesmo. You win. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, de curtir compartilhar com os amigos. E até mais. Tchau!